Bom, beleza galera, canal X Game Go no ar, meu nome é Carlos de Sata. esse vídeo também é um oferecimento de loja todas as datas no Parque do Pedro Shopping, se você quiser aí pegar uma capinha de celular, comprar uma capinha legal pro seu celular e também controle aí, acessórios, alguns acessórios, fone de ouvido, você pode ir lá na loja todas as datas no Parque do Pedro Shopping, uh, na cidade de Campinas, São Paulo, sem mais delongas, vamos ao vídeo do canal, né, vocês devem ter visto o tia... Eu tô falando aí sobre a X-Game, é, os Gold, né, que a gente pega e lança, né, fala, né, os vídeos, fala, mas... O papo é sério, gente, o papo é sério e, assim, ocorreu comigo, eu achei que não ia ocorrer, até porque eu já vinha fazendo vídeos há uns tempos atrás aí sobre celulares, sobre configuração, num outro canal que eu tinha, né, inclusive que eu não tenho mais. E, assim, até o momento eu não havia tido problemas em errar alguma informação em relação ao que eu buscava, até por conhecer bastante, né. Mas aí o que ocorreu ontem, eu peço até desculpa aos meus seguidores, às pessoas aí, que eu acabei postando uma verdade, né, então eu acabei postando uma informação aí do ano passado, até por desconhecimento, na época em fevereiro eu não tinha o um Xbox One, eu tinha esse Xbox aqui, o 360, né, então esse videogame que eu adquiri em junho, o Xbox One, ainda, ele, é o, ele é usado, tá? Uh, e assim, eu acabei adquirindo, porque aquela questão de dinheiro, aquela questão de trabalho, e agora, como eu sempre gostei de ter um canal no YouTube lá, fazer alguma coisa, eu resolvi colocar no ar o meu canal, por eu gostar bastante de games. Como eu já disse, a minha game score, ela é baixa, né? Ela não é uma game score alta. Até por esse motivo de eu estar tá muito ligado a games mais antigos é, do passado. Então, tem alguns consoles, no caso, o Sega Dreamcast, o, o 64, que eu joguei bastante, tá? Uh, joguei bastante o Xbox, eu tenho um Xbox clássico também. Uh, enfim, a gente acaba se familiarizando aos poucos e muitas coisas que as pessoas... E agradeço as pessoas de terem me falado. Uh, muitas coisas a gente acaba não tendo Não tendo contato ali no passado Então eu via lá os canais de Xbox, os canais de Playstation falando as informações, mas eu nunca reparava que uh, algumas informações elas podem muitas vezes ser incorretas e inverdades A gente via uh, alguns Algumas, algumas revistas né, especializadas, algumas. a mídia especializada, a gente via muito eles falando sobre coisas assim que são inverdades, né? Uh, questão de eu falar que, poxa, eu gosto de puxar saco de uma plataforma, alguma coisa. Isso é fácil, é perceptível de ver. Mas basta você aí observar e buscar, eu não vou mostrar pra não tomar ban, né? Mas se você colocar lá, Games with Gold, fevereiro 2019, você não precisa nem colocar no. No YouTube, né? Porque vai ter bastante rumor Gente, eu acho que fazer vídeo de rumor É uma coisa assim que... Ai, rumor rumor. Coloca lá Games e Gold Fevereiro, janeiro de 2009 Tem vários vídeos assim que se vocês procurarem Aí ah, vai estar tá lá escrito, rumor Gente, não tenho o que falar Não faz um vídeo desse Eu acho que só pra ganhar clique Não vale a pena Vale mais a pena quando eu tô sem assunto Fazer alguma coisa que que talvez vai ajudar o, a pessoa do lado, como, por exemplo, o vídeo do meu canal. Eu não tenho muito vídeo nesse novo canal, mas o vídeo do meu canal lá atrás, se você vê, tem... Eu estou consertando um, um Playstation 2 ali, num erro que dava bastante ali no CD, e muita gente tem esse problema. Eu acho que pode ter certeza que eu ajudei bastante gente com isso, e não fazendo rumor de coisa nada a ver, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa bem bem besta né e, e eu assim eu acabei sendo pego por site né uh, sites não foi nem no YouTube que eu peguei a informação aonde você vai lá no, no Google coloca lá games with gold é, fevereiro de 2019 então tem muito site que pega só edita o nome do, do título, e você vai ler e a postagem é atual, porque quando a pessoa atualiza, a postagem é atual, então assim, uh, prestar muita atenção nisso, né, então eu acabei na correria, né, eu trabalho em um trabalho que corre muito, então eu queria dar a notícia de primeira mão e acabei não me atentando a isso, não atentando em olhar a lista, né, inclusive o pro, pro tem sites né, lá de fora, inclusive Que você vê a lista de todos os jogos lançados desde 2013 é, Pra galera baixar né, nesse serviço Então uh, era só olhar ali atrás e ver que em fevereiro de 2018 foi lançado quatro jogos aí Que foram os mesmos que eu falei no vídeo removido, tá bom? Então é mais é isso aí galera, eu tô mais que, a, questionando, né? pedindo aí uma desculpas e com certeza vai rolar vídeo eu não fiz o deals Gold que eu é, falei que ia fazer tá eu vi aí vários sites fazendo é, as promoções da semana mas a Gold ainda eu vou fazer Tando o, o, a informação correta no site lá da Microsoft mesmo, eu vou trazer a informação para vocês aí no site. Talvez não de primeira mão, mas da minha forma, da melhor forma possível aí do nosso canal X-Game Go. Um abraço galera, até mais, obrigado a atenção e se inscrevam no canal. Abraço!